Pinto sujo e molhado quatro e noventa e nove, quatro e noventa e nove, velho. Mano, o rato tomando banho.